Oi gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra fazer um vídeo inspirado em outro vídeo que eu já vi aqui no YouTube que é a minha rotina de cabelo só com produtos da Glambox. O vídeo em que eu me esperei é um vídeo da Fran, da Cheia de Truques. Eu vou deixar o link dela aqui no box de descrição. O meu cabelo e o da Fran são bem diferentes. O cabelo dela é um cabelo ondulado, cacheado, E o meu é um cabelo liso, o cabelo dela tem descoloração e o meu é um cabelo virgem. Então vai ser legal vocês verem esse contraste de como os produtos agem em cabelos diferentes. Eu já separei aqui os produtos que eu vou usar e agora vou mostrar pra vocês. Eu vou lavar meu cabelo com o shampoo e condicionador Nutrição Fortalecedora da OX, que vieram em uma das caixinhas. Eles estão para fios mais densos e fortes e um crescimento saudável. E de pré-shampoo eu vou usar o Night Serum 8 Horas Nutritivo Spa da Jacques Janine. Ele é um sérum nutritivo para noite, mas eu me irrito um pouco. Eu não gosto da textura de dormir com esse negócio no cabelo, que o cabelo fica um pouco duro. Então eu uso ele como pré-shampoo. O meu já tá um pouquinho abaixo da metade. Então vou usar ele hoje. De tratamento eu vou usar a minha ampolinha de 1 um minuto da Jacxianine também. Essa aqui é a de hidratação com ácido hialurônico. No vídeo da Fran, ela usou uma máscara de frutas da Davelli que eu não recebi, por isso eu substituí pela ampolinha de um minuto. Então agora eu vou tomar meu banho. Então, voltei de cabelo já seco, hoje já é o dia seguinte, como vocês sabem eu não seco meu cabelo com secador, eu não uso chapinha. É muito raro eu fazer um babyliss, então vocês estão vendo o resultado do meu cabelo. Como ele realmente é secando natural, ele ficou muito sedoso, muito perfumado. Eu amei o perfume do shampoo, é sensacional, muito gostoso. Se tu não gosta de perfume, de produto de cabelo que tem um perfume que lembre perfume masculino, provavelmente tu não vai gostar desse, porque ele tem um cheiro bem característico, bem forte, bem marcante. Mas eu amei, só que ele é um, um, um shampoo bem perolado, então ele não limpa super a raiz, mas ele limpa o suficiente para não ficar fritando um ovo. Vocês conseguem ver que meu cabelo está bem soltinho, que a raiz está bem limpinha, e eu ainda fiz exercício ontem antes de lavar o cabelo, então ele limpou real. Um produto que eu amei o resultado, mas não tanto o perfume, foi a ampolinha de ácido hialurônico, o que foi uma decepção, porque eu vi todo mundo falando super bem dessa ampolinha, que ela era incrível, que o cheiro era maravilhoso que queriam descobrir qual era o nome do perfume dela para ver se achavam outros produtos com esse mesmo perfume, e eu não gostei eu achei até que bem ruim, mas o resultado dela é incrível, ela limpa, ela dá uma desmaiada no cabelo, hidrata super eu senti que ela esquentou mais na minha mão, do que a Deep Taya. eu vou deixar o link da Deep Taya aqui em cima para vocês verem o vídeo e entenderem melhor como essas ampolinhas funcionam, mas essa aqui agora só tem mais um restinho do restinho, eu acho que só dá para mais uma vez, e assim, uma vez bem, bem contida, porque não tem muito. O condicionador eu achei muito bom, ele tem uma textura de máscara de hidratação, então ele dá realmente uma desembaraçada no fio. Ele não é um super condicionador que tu passa no cabelo e tu sente o cabelo mega fechadinho. Tu ainda sente ele um pouco estranho, assim, como se tu tivesse com ele meio poroso ainda. Mas desembaraça super. Não tem muito perfume, não foi um perfume muito marcante. Talvez porque o do shampoo seja muito marcante e o do condicionador seja mais neutro mesmo. Mas é muito bom, vou continuar usando. E vai ter o post lá no blog, como eu falei. Então, pra saber o que, que eu achei a longo prazo dessa linha... Vai lá no blog, o link tá aqui embaixo. De pré-shampoo eu usei o Night Serum da Jacques Janine. Eu já testei esse produto outras vezes, dá pra ver que ele tá, tipo, no fim. Ele é muito bom, ele realmente protege bastante as pontas. Eu não gosto dele como Night Serum, porque ele deixa a textura do cabelo um pouco dura e eu não tenho costume de, de acordar e já tomar banho. Então eu ainda passaria algumas horas com aquele negócio no cabelo meio duro e daí eu não gostei. Então, para fazer o pré-shampoo é muito bom, foi a primeira vez que eu fiz pré-shampoo. Esse produto eu, é o único que eu testei nessa função, eu não tenho parâmetro de outros, mas funcionou super bem, realmente deixou meu cabelo mais sedoso, as pontas ficaram mais menos ressecadas, na verdade, por causa dele, porque eu nunca tinha feito pré-shampoo, então eu sei como é a textura do cabelo lavando normal, mas lavando com pré-shampoo realmente deu bastante diferença nas pontas, e eu vou seguir usando, e aí eu, quando esse aqui terminar, que falta pouquinho, eu testo outros produtos e conto aqui pra vocês. O último produto da rotina é o Livin, esse Livin é da Jaquistianine também, ele promete hidratação intensa e profunda dos fios, ele tem protetor térmico, então é o tipo de produto que eu amo, que eu consigo usar ele pra várias finalidades diferentes, e é um produto só, super fácil de aplicar. Tem vezes, já aconteceu, que eu precisei sair do banho mais rápido porque alguém me chamou, porque o telefone tocou por qualquer motivo. E aí, eu não, esqueci de passar o condicionador, eu não tive tempo de passar o condicionador no cabelo, e eu saí tendo lavado só com shampoo. Aí, eu apliquei isso aqui. Gente, funciona maravilhosamente bem. Deixou meu cabelo bem soltinho, desembaraçou, porque meu cabelo embaraça muito quando ele tá molhado. Desembaraçou sem pesar, sem, sem puxar, sem quebrar o fio. Nossa, sensacional, eu sou apaixonada por esse produtinho. Eu não sei porquê que tanto esse aqui quanto o Night Serum, os dois dizem que são edição limitada na embalagem. Se isso aqui for descontinuado, eu vou ficar muito triste, porque eu realmente gostei muito dele e planejo comprar outros. Então, é o meu livinho favorito do momento. E eu vou passar ele agora que eu não passei ainda. Normalmente eu passo o livinho no dia seguinte ou quando eu vou sair eu preciso fazer um coque. Que aí ele dá uma seguradinha no cabelo. Eu boto duas gotinhas aqui na palma da mão. E esfrego com as mãos para aplicar no fio. Ele é muito perfumado, muito cheiroso. Eu realmente amo esse produto. E aí com a mão suja só eu passo aqui em cima que é onde mais dá frizz, que é na... bem na raiz. E aí ele dá uma ajeitada no todo, não fica aquele cabelo super elétrico, que meu cabelo é muito assim. Então, eu amo, amo, amo, acho maravilhoso, sensacional, sério. Por que eu não descobri esse produto antes? E foi essa a minha rotina de cabelos. Eu espero que você tenha gostado de ver o resultado no meu fio. Não esquece de ir lá no canal da Fran, que a inspiração desse vídeo foi o vídeo dela. Tá aqui no box de descrição. Se tu gostou desse vídeo, deixa um like. Não esquece de se inscrever no canal, que me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau.